Então vamos lá, vou fazer isso primeiro. Vou deletar essa fotinho, vou tirar o cubo que já veio. Então, ó, visão frontal, vou apertar o I do teclado numérico aqui. Um, deixa eu tirar isso daqui. E aí, colocando o mouse aqui em cima, no cantinho da interface aqui, ó, quando ele vira essa cruz branca, eu consigo clicar e arrastar. A interface do Blender vai dividindo. Partes. Se eu apertar o CTRL, ele dá um snap aqui para facilitar. Eu vou de, tentar dividir bem o meio aqui. Então, agora aqui vai ser minha visão frontal. Eu vou adicionar a minha imagem de referência aqui. Cavalo F2. Tá? É... E aqui eu vou querer a minha visão lateral. Eu vou apertar o 3 no teclado numérico aí. Mesma coisa, Image Reference, cavalo F2. Já tem uma coisa aqui que está me incomodando, que é o seguinte. Bom, aqui na visão frontal, então, eu vou alinhar a minha foto de referência com o eixo Z, que é essa linha azul aí. Eu quero que a foto de referência fique no meio certinho do, do mundo, né? Dos três eixos coloridos aí. Eu vou alinhar mais ou menos a base dela com o, o chão, entre aspas, que seria o nosso eixo X e Y. Até aí tudo bem. Vou usar só o G mesmo. E vou alinhar no olho mesmo, não tem muito estresse. Né? GZ, só para subir aqui. Vou alinhar a base aqui, beleza. É, uma coisa que me perguntaram outro dia pode ser bem útil é o seguinte depois que eu alinhei essa imagem, eu não quero que ela saia do lugar mais então quando ela estiver selecionada, eu posso vir aqui ó, nesse filtro aqui no mesmo lugar onde eu tenho esses olhinhos aqui, que eu posso desligar ou ligar cada elemento do Blender na interface eu posso também criar essa setinha aqui, ó, é o Selectable depois que ele aparece aqui, ó. então, por exemplo, se eu desligar a setinha na minha foto frontal deixa eu mudar o nome aqui para não confundir depois eu não consigo mais selecionar ela, então depois que eu posicionei no lugar certo ela... eu não consigo mais clicar, não consigo tirar ela do lugar vou fazer a mesma coisa na outra depois que alinhar, né então essa aqui ah, sem mudar o tamanho da foto né para ela ficar do mesmo tamanho da foto da visão frontal eu vou posicionar a visão lateral aqui aí por onde que eu alinho né não sei cada caso vai ser um caso eu posso tentar pôr no meio eu posso tentar alinhar com a orelha aqui tem um ângulo aqui eu posso tentar alinhar com essa parte de baixo do queixo Assim. Não sei. Eu vou tentar por aqui mais ou menos, porque tem essa linha aqui tá vendo? da base do oreiro para a base do queixo. Eu vou usar isso como referência de... de alinhamento. Se eu alinhasse pelo meio da base, ia ficar aqui, né? Não sei. Eu vou tentar modelar assim e depois eu, eu modifico a posição. Então eu vou desligar a flechinha aqui. Então eu não consigo mais mudar as minhas referências, elas estão travadinhas no lugar, ok eu acho. Deixa eu testar uma coisa. Vou pôr uma esferinha aqui ó, no lugar do olho. Aqui na outra lateral tá.. tá errado. Subir um pouquinho Vou, tentar, é, vou deixar as duas na mesma altura assim. Isso, agora está melhor Ok, então minha visão frontal está aqui Minha visão lateral está aqui Vou tentar começar assim E aí depois a gente vai modificando